Quer aprender algo novo? Chega no Google Pesquisa, EVG, e clica no primeiro link: Escola Virtual Gold. Aqui vai ter 530 cursos para você, com 21 cursos exclusivos, 50 certificações e mais de 3,7 milhões de certificados emitidos. Descendo para baixo, você vai ver muitos, muitos, muitos, muitos, muitos cursos mesmo. Hein? Eu acho que esse vídeo merece ser like. Hein?